Vamos dar uma olhada no Bitcoin que teve um pump ontem até a casa dos 22.500 dólares. Esse trade estava na Cara, hein, pessoal? Quem está participando aí do grupo Telegram sabe o que eu tô falando. Deu excelente oportunidade de entrada e saída. Inclusive, eu consegui inverter a mão aqui do long para o short. Incrível mesmo essa oportunidade que a gente teve ontem, né? Vou comentar sobre isso, o que, que eu estou fazendo e quais os próximos movimentos que eu espero aí para o Bitcoin. Então, antes de mais nada, aí, não esqueça de deixar aquele like para apoiar se você está gostando dos conteúdos aqui do canal, tá, pessoal? E quero, de fato, agradecer a vocês aí pela participação de todos, porque. Realmente é incrível, meu canal. Apesar de só ter aqui 29 mil inscritos, né? É, a quantidade de visualizações é muito grande, tá? Inclusive acima de outros canais que tem mais de 150 mil inscritos do mesmo segmento aí, pessoal. Tá? Então, realmente, a participação de vocês aí é muito bacana. Uh, realmente o canal que é mais aí ativo em termos de né a quantidade de inscritos e visualização tá realmente vocês estão quebrando um recorde aí tá pessoal muito obrigado mesmo uh, então participe também do grupo telegram link aqui abaixo e convide os amigos de vocês para participar e acompanhar a gente nas nossas análises aí tá bom então vamos dar uma olhada aí no Bitcoin galera o que a gente pode esperar depois desse pump que a gente teve até a região dos 22.500 dólares aí tá é incrível então é só, o Bitcoin simplesmente rompeu esse esse, esse triângulo aqui de baixo, ó, né? Essa, essa triangulação que tá fazendo aqui. Comentei para vocês, né? Fiquei Telegram falando, pessoal, rompeu, confirmou, confirmou. Tava confirmando aqui, tá? Então eu, eu inclusive aqui já tava com uma operação de long aqui aberta, né? Mas eu aqui nessa região, com, com essa confirmação, pessoal, eu abri eu, eu escalei essa essa operação aqui de long, tá? Porque tava incrível confirmação. A gente viu aqui nosso nosso, né, o long short ratio aqui, pessoal, né? Uma região quase que recorde aqui tá não lembro de ter visto o long short ratio uma região tão baixa aqui tá todo mundo shortando o Bitcoin né então até desenhar aqui para vocês entenderem o que tá acontecendo ó, a gente viu aqui ó no último vídeo eu desenhei isso né a gente viu então o nosso o deixa eu mudar essa cor aqui rapidinho a gente viu então aqui o long short ratio simplesmente despencando né com o Open subindo aqui galera né então isso aqui incrível o pessoal shortando botando liquidez aí para no Bitcoin, né? Ah, com essa confirmação, e a gente tinha aqui os pools de liquidação da BitMEX nessas regiões aí, né, galera? Então, tava assim na cara que o Bitcoin ia buscar pelo menos essas regiões daqui, né? Então, aqui foi um excelente trade, e quando o Bitcoin bateu aqui nessas regiões, galera, foi incrível porque a gente teve aqui, ó, quantidade de uh, compra aqui a mercado, né? Então, o pessoal que é, que tá shortando é obrigado, né, eles são estopados e são obrigados a comprar a mercado que a tem quase quase uh, aqui é uh, 700 milhões de dólares aí né 700 milhões de dólares em compra a mercado galera esse aqui foi o sinal para a gente poder sair da operação né e inverter a mão foi o um momento que eu fiz aqui entrei num short pro Bitcoin tá eu tô com esse short ainda posicionado e vou mostrar para vocês aqui qualquer é região que eu tô aqui uh, avaliando de sair desse short né uh, na verdade tá inclusive quase aqui dependendo do. O fechamento do próximo candle aí de 4 horas, eu vou comentar para vocês aí o que está que acontecendo, porque a gente precisa manter um suporte numa região aqui importante aí do gráfico, tá? Que região aqui é essa, é essa André? Tá? Vamos comentar aqui então agora o que, que, que eu estou de olho, olha só. Pessoal, a região dos 21.500 dólares é importantíssima do Bitcoin agora manter esse suporte, tá? Porque aqui, ó, tanto no 4 horas a gente tem fechamento de candles importantes nessa região, né? a região aqui dos 21.400, na verdade, 21.50, tá? Eu tô de olho. A gente tem que fechar candle de 4 horas aqui acima. Esse candle aqui a gente fechou. Né? O candle atual aqui falta 1 hora e meia para fechar esse candle. Seria importante fechar acima dos 21.500. Caso isso acontecer, aqui eu estou avaliando de fechar essa operação de short, tá? porque a gente pode ter ainda mais pump para o Bitcoin. Aí, tá? Eu acho que a gente teve uh, boa, boas oportunidades aqui, na verdade, para sair né? Mas a gente teve, uma, inclusive, uma correção aqui do, do Open Interest aqui, né? Teve uma, uma... O Open Interest caiu. Isso aqui também foi outro sinal, né? Com essa, essa quantidade de compra aqui a, a mercado, com o Open Interest caindo, né? isso aqui é um sinal incrível para a gente entrar numa posição do lado contrário, né, galera? Então, foi o que eu fiz aqui sem, sem pensar muito, tá bom? E agora eu estou avaliando onde eu vou fechar, fechar essa operação de short aí, tá? Então, já subi meu stop loss aqui para a região onde eu entrei, né? Então, acho que já não vou perder nessa operação, só estou avaliando se eu vou agora fechar essa operação com um pequeno lucro aí, eu vou deixar ela rolar um pouco mais, porque a gente tem, ainda, o Bitcoin está formando esse canalzinho aqui, galera, Tá? esse é o ponto principal, e esse canal aqui, ele é um canal bearish, tá? é onde está formando um outro canalzinho dentro de uma bandeira de baixa, de um padrão de continuação de queda aqui, tá? essa bandeirinha aqui, que vocês estão vendo aqui no vídeo, tá bom? Então, tomem cuidado aí, não se... Não fique muito otimista aí com o Bitcoin, né? Eu sei que ontem sempre a gente tem um pump, o pessoal já fica otimista. Agora o Bitcoin vai, vai inverter, a gente vai formar um fundo duplo aqui, né? Que tem esse fundo duplo também aqui para o Bitcoin. Então essa região dos 21.500 é importante segurar para a gente poder formar esse fundo duplo aqui. Tá? Tanto no 4 horas, quanto também aqui no diário, galera. Aqui a gente pode ver que no diário a gente tem que fechar aqui o diário dia de hoje na região aqui. Deixa eu até ver o fechamento desse, desse candle foi aqui ó na região dos 21.480 dólares tá esse aqui foi aberto é, então 21.480 dólares a gente tem que é, fechar aqui tá pessoal para poder ter uma esperança de fazer esse fundo duplo aqui para o Bitcoin tá bom ah, honestamente galera não tô botando tanta fé assim mas vamos ver tá acho que tem tempo até para fechar o dia aí agora são faltam 9 horas e meia para fechar o dia de hoje mas com a quantidade que a gente teve de compras a mercado aí é, não me surpreenderia o Bitcoin buscar re, re, regiões mais abaixo por isso eu tô, continuo com meu short aí aberto nesse momento tá bom é, então galera se a gente conseguir fechar o dia de hoje acima da região dos 21 mil e, e dólares tá a gente tá fazendo esse, esse esse fundo duplo aqui no diário tá quatro horas também a gente pode medir esse, esse alvo do fundo duplo aqui né? seria mais ou menos isso aqui galera ó. então pegando aqui essa nessa região simplesmente esse canal aqui tá então Rompendo para cima aqui, acima dos 21.500, seria aqui, ó. a gente buscaria essas regiões aqui, a região dos 24.700, enfim, que é um nível de Fibonacci importante, ó. a gente pode ver aqui, desse topo aqui até o fundo, essa aqui é a região de 50% de Fibonacci, aqui é 13.2, 50%, tá? Então a gente precisa fechar hoje dia, o dia de hoje... É, acima dos, uh, dos 21.500, a gente está aqui agora nos 21.400, 21.500 nesse momento, tá então interessante o Bitcoin mantendo esse suporte, tá, galera mas para mim aqui agora, vou ter que acompanhar realmente o fechamento desses candles e também do candle diário de hoje, né? ver se a gente vai conseguir manter uh, um suporte aí. Tá? No VPVR a gente também tem regiões aqui, ó, até a região próxima aí dos 21.200, que é onde foi o Bitcoin e segurou, a gente tem volume aqui suporte para o Bitcoin. Tá? É, então galera, esse é o alvo desse fundo duplo, também a gente tem aqui, ó, essa projeção Fibonacci, tá? Então aqui puxando, ó, essa, esse, esse pivô aqui, fazendo esse pivô, a gente teria essa projeção aqui de Fibonacci, tá? Então, primeiro alvo daria aqui nessa região dos 23.700 dólares, né? Esse primeiro alvo da projeção. Então são regiões que eu vou, eu vou trabalhando, botando esses alvos, né? Uh, para operação de compra quando quando quando, quando eu quiser decidir aqui comprar né manter a, a, a compra mas nesse momento aqui por enquanto eu fechei minhas operações de compra tá porque pela formação desse canal aqui e tô avaliando aqui de no caso encerrar esse short se o Bitcoin mostrar força aqui mostrar que tá segurando esse suporte aí tá galera então basicamente do Bitcoin é isso tá eu acho que outro ponto importante eu mostrei para vocês no último vídeo é, o um canal aqui no diário aqui pessoal tá um canal mais de longo prazo uh, acho eu mostrar esse canal para vocês aqui eu vou até pagar esse aqui para mostrar esse esse canal aqui deixa eu ver se eu consigo pagar ele tá aqui deixa eu esconder esse canal eu vou mostrar para vocês um outro canal que eu tinha mostrado no último vídeo que é esse aqui ó tá então tá no canalzinho uh, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui ó então a esse canal maior aqui, pessoal, de, de, de, de prazo maior aqui, tá? Então, para mim, tem que tomar cuidado, porque se a gente perder esse canal menor, a gente pode buscar regiões mais abaixo aqui, tá? Mas a gente tá aqui agora numa região importante que a gente tá tentando segurar o meio desse canal, tá? Então, aqui, ó, exatamente nesse momento, o Bitcoin tá tentando segurar o meio desse canalzinho aqui. Isso seria importante, galera, tá? para a gente segurar, mas, enfim, eu preciso, não vou pagar aqui para ver, eu estou realmente, uh, né, devido à situação do DXY, DXY aí, e também a uh, SPK está numa região importante de resistência que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? mas acompanha esses canais aí, acho que é importante, o mercado todo enxerga isso, tá? Uh, esses dois canais que eu tô mostrando para vocês, esses, uh, tanto esses canais aqui de, né, de baixa, como esses canais de alta aqui, que são, são uh, formações bearish aí de continuação, dessa queda aí tá galera então é basicamente isso não enxergo por enquanto nenhum sinal de, de tirando esse fundo duplo aqui tá que não tá confirmado ainda não enxergo nenhum sinal de, de reversão se a gente conseguir agora romper esse canal para cima daí a coisa fica interessante Bitcoin a gente pode voltar a ficar bullish tá galera mas eu muito provavelmente aqui vou fazer vendas boas vendas aqui de Bitcoin nessas regiões aí tá se a gente pegar a região 2 uh, né, 23 para cima aqui tô buscando a short tá então basicamente eu vou tô escalando posições de short aqui agora eu vou mostrar para vocês aí tá inclusive nos próximos vídeos as regiões que eu tô entrando tá e um, e é isso galera porque a gente tá numa situação complicada do DXY que tá me deixando aí o índice do dólar tá ganhando força né semana que vem dia 13 a gente tem também a mais uma fala do Jerome Powell e vocês já sabem que a previsão aí acho que eles vão pegar um pouquinho pesado aí tá parece que os indicadores tem inclusive de de emprego lá nos Estados Unidos, tá tudo a economia tá forte então eles não tem motivo para não aumentar aí a taxa de juros né então já tem companhia de perto eu vou atualizar vocês tá bom participei do telegram canal de alertas que eu vou avisando vocês tá galera eu vou falar um pouquinho sobre então aqui é SP 500 que a gente tá aqui agora porque que eu tô né a gente tá na região de resistência e quando que eu vou poder ficar um pouquinho mais bullish aqui com o mercado em relação a esse pequenos tá galera? Antes de mais nada, não se esqueça aí, se você tem experiência com o mercado aí, futuros, tá galera? Aqui a Prime SVT tá dando 7 mil dólares de bônus, é um dos corretores que eu gosto bastante, que é o melhor bônus do mercado, tá bom? Então, o link é aqui abaixo na descrição e comentário fixado. Também tem a Bybit, tá dando 4 mil dólares, que é uma alternativa PIX aí da Binance, tá? A Binance tá com problema de PIX, você podem usar a Bybit para Poder fazer pix lá, tá? A Prime SPT é o melhor bônus aí, é uma corretora incrível também, muito bacana. Também tem copy trading aqui, tá? Lembrando vocês que quem não quiser ir ficar operando o mercado, não quer ficar o tempo todo olhando o gráfico, também tem aqui com você copiar os melhores traders do mercado, tá? Eu vou fazer inclusive um vídeo sobre isso aí, mas você só pode criar sua conta aí e ver como isso aqui funciona. Realmente tem traders aqui uh, muito bons aí que você podem copiar aí, né? Que estão trabalhando exclusivamente com isso, tá? Muito bacana. Galera, vamos falar então sobre a SP500, uh, que eu acho que é importante. Ah, aliás, vamos só, só para repassar para vocês aqui sobre esses, esses pools de ó. Então, uh, aqui é a oportunidade grande que a gente teve né, para poder sair né, nessa, nessa, né, aqui nessa região. Tá, galera? Agora é o seguinte, né, a gente tem pools de liquidação até a região aqui, ó. entre a região dos 24.700 que é aquela região que eu falei para vocês que seriam vendas aqui. Para mim aqui, se o Bitcoin pegar aqui, galera, vai ser um short lindo. tá? Eu realmente estou buscando aqui. Eu já posicionei regiões short aqui venda, nessas regiões, pesado, tá? É, se Bitcoin pegar, aqui agora no curto prazo, praticamente eu considero que a gente pegou esses pools de liquidação aqui, tá? A diferença foi pequena aqui, foi de alguns dólares aqui realmente, esse pool. Acho que foi, se não me engano, de... Foi alguns... foi 3, 4 dólares aqui que não pegou esse pool de liquidação. Para mim isso aqui então já está finalizado, tá? E aqui abaixo a gente tem pool de liquidação até a região dos 7.300 tá galera? Aqui está cedo para a gente poder aqui agora... Vou é, comentar, para mim é importante o Bitcoin segurar acima aí da região dos 18.919 mil dólares. Tá? Antes disso eu não vou ficar é, bearish no curto prazo, aí, eu acho que a gente tem uma possível retração aqui agora. Né? E vamos avaliar, qualquer novidade eu vou avisar vocês pro Telegram aí, tá? mas para mim o Bitcoin pode retrair um pouquinho mais e vai depender dos fechamentos de candle aí que eu comentei para vocês no dia de hoje aí nas próximas horas. tá? Então galera, vamos falar da, da SP500 aqui, tá? O que, que eu tô de olho? É, a SP500 a gente tá aqui agora numa região de resistência importante. Né? Se a gente conseguir romper essa casa aqui dos 4 mil pontos para cima, galera, a coisa vai mudar, a história vai mudar, tá? Porque a gente tem linhas importantes aqui. Que eu tô interessado, tô, tô de olho aqui, né? Se a gente romper essa região pra cima aqui, o mercado pode dar uma, boa, uma respirada boa, tá bom? Então, pra mim seria excelente, inclusive, né? pode buscar aí essas essas essas regiões que eu comentei para vocês no, no na análise do Bitcoin né que eu não tô esperando aqui agora então para mim essa essa essa esse rompimento que seria importante a faixa dos 4 mil pontos tá galera é, o índice do dólar tá aqui numa região já estou puxar o quatro horas aqui o dia o diário está ficando aqui quase sobrevendido né sobre comprado desculpa e no quatro horas também que a gente tá numa região também agora até passou até descer um pouquinho aqui mas a questão toda, pessoal, que a gente não buscou nem os alvos aqui que eu estou imaginando para o início do dólar, tá? Eu acredito que o início do dólar vai cada vez subir mais aí, infelizmente. É esse é o que me deixou, tá me deixando bearish aí com o mercado e estou buscando realmente operações de short. E essas operações que eu estou fazendo aqui agora são operações curtas, tá, galera? Eu acho que operação grande mesmo aqui vai ser essas operações que eu comentei para vocês, tá? Essas operações aqui nessas regiões de Fibonacci, principalmente se Bitcoin pegar aqui, tá? para mim vai ser uma oportunidade muito grande aí é, de short porque eu não estou vendo nenhuma expectativa para o Dxy aí dar uma, uma melhorada aí para o nosso lado, tá? Então realmente é o que eu estou de olho e ou também se o Bitcoin pegar aqui ó esse canal, deixa eu mostrar para vocês é, esse canal aqui não é semanal o aqui no diário esse aqui ó se a gente for testar também o quando a gente for testar esse canal aqui nessas regiões, galera, tá? Dependendo se Bitcoin não conseguir, ele não conseguir passar das regiões 23, aqui eu já posso avaliar de entrar em short, uh, inclusive antes, tá? Porque eu não tô prevendo aí nenhuma melhoria aí, nenhuma melhora aí pro, pro, pro DXY no curto prazo, tá, galera? Então eu acho que é isso, basicamente tem para vocês aí hoje. Qualquer movimentação, movimentação nova aí, eu aviso para vocês, tá, galera? Nem que seja no Telegram, participe do Telegram aí. Tem tanto aí o meu Telegram aqui do canal, como também tem o um Orca Sinais, galera. Quem quer aí aproveitar, a gente tá postando sempre aí excelentes trades de altcoins no Orca Sinais, tá? Então eu vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição para vocês aproveitarem. Tá? E qualquer novidade aí eu volto em breve para avisar vocês. Tá bom, galera? Então é isso, no mais. Deixa o like para apoiar. Não se esqueça, se inscreva no canal se você não está inscrito. E a gente se vê aí muito em breve. Um abraço.